E tal como vos tinha prometido, vamos lá ver aqui o Parque do Rauvão, agora depois terminarmos a caminhada aqui do Monte Brasil, que é este Monte que temos aqui, podem ver também aqui o vídeo, vamos ver como é que é este Parque do Rauvão. Temos aqui o um mapa aqui deste lado, para as crianças é bom, está aqui os horários, podem pausar o vídeo se quiserem ver, por a entrada de animais, não é? temos ali o Ilhéu das Cabras, Angra do Heroísmo, dos Açores e a terceira, muito agradável. Então temos aqui várias atrações para os meninos, então as vossas crianças até aqui, Reparem bem, vamos lá ver o que temos aqui, temos aqui este, que se chama? Rastejador, Ok, é o rastejador. <risos> tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Temos mais um. É... Um jogo educativo. Esse meter as cores iguais. Temos ali o jogo do galo. E deste lado. E para os que tem-se no meio. Isto é bandeado, não é? É. Bandeia. Muito bem. Lá temos algo que nos a identificar. Mais o um jogo das cores. É? Aqui um escorrega. Aqui fazer um castelo para as princesas e para os cavaleiros, não é? Um castelo. Vamos lá entrar aqui dentro do castelo. Se passar esta parte, nós já são grandes mais para isto. um castelo. Um bocadinho para os meninos, os escorrega dos lados, muito agradável. Aqui em Gradurismo, na parte sul da ilha. Aqui em continuação do castelo, o balouço, um, um barco pirata, mais dois balouços. duplos e aqui tudo aqui ó a beira mar como estão a ver mais um grande escorrega com vários tipo um parque subir pneus e, e tudo um pouco atividades diversas mais de seis anos subir pneus temos escorrega aqui vários, Tem mais qualquer coisa Lá ao fundo temos o campo de vôlei, que há pouco estavam os jogadores a jogar, mas que agora já terminaram, já se foram embora, é? Temos aqui a cidade de André do Mirismo e o seu porto de pescas ali daquele lado. Está estátua debaixo da gama, para aguros, não sei onde, mas acho que é ali ao pé daquela igreja de azul, é não sei o nome, mas não me recordo de não o nome que, era, que ela tem, mas ele é ali ao pé daquilo. Temos aqui esta fortaleza, uma do Brasil, que ainda está em atividade pelo exército português, na caminhada até foi interrompido, não pude fazer a caminhada toda porque estavam ali a controlar, estavam exercícios, estavam existir exercícios tiros, campo de vôlei o pessoal, vim até aqui, campo de vôlei, temos aqui uma área fechada, não sei o que é que será isto, uma baliza, parece uma baliza não é, uma baliza para jogos, eu não sei, tem para ali uma placar, vamos lá ver o que é que diz o placar, que tipo de atividade é esta, que eu não sei, o que é, que é isto, campo de jogos de pana, jogo, o jogo pana, jogo 2x2, agora tem ali o jogo, podem ler, depois, podem ler depois as regras, e aquilo ali é para andar por cima, Pista de obstáculos, basquetebol, bola Para é? Quem gosta, então, campo de bola daquele lado, campo de basquete aqui e aqui deste lado, ténis de mesa, é? bonito parque e tudo aqui à beira, à beira mar, a ver aqui da doca de pesca. Isto é, isto é mesmo um paraíso, não é? E tudo limpinho estão a ver, olha aqui, estou a parar no chão, não há beatas, não há lixo, tudo limpinho. Até as folhas as vão recolher, não recolheram ainda porque estou a limpar outro sítio, mas limpam tudo mesmo. Isto aqui, ao contrário dos outros lados, é muito continente, sempre tudo limpinho. E temos aqui uma mesa de merendas, e até tem Wi-Fi, vejam lá só, Wi-Fi, foi um pombo tem até wi-fi, o que que acham disto, um é olha a paisagem, o das cabras ali, não ser que outra vez queria é que isso lheu das cabras nos vídeos aqui do... dos Açores, esta é a parte sul da ilha, para ali fica o continente para aquele lado, para ali África e Estados Unidos, Canadá, para aquele lado, Brasil, e é para aquele lado ali, é a paisagem agora mais aqui uns obstáculos para, para andarem. Vamos aqui uma tecida qualquer, só ver que tecida é esta, é para ali qualquer coisa, Vou é ver aqui bastante espaço. Ah, é uma entrada também. É uma entrada no portão. Mais uma mesa para merendar, para trazer aqui o vosso leite com chocolate e uma sandocha. que comem aqui. Coisa impecável. Mais uns obstáculos ali à frente, umas bolinhas, para saltitar. Vamos passar... Vamos andar para cima, temos umas máquinas de manutenção daquele lado. Bonito parque, não é? olha para a paisagem. Mais um barco ali daquele lado. Bom dia! Bom lá. dia. A ver? O barco está a chegar à Doca. Impecável. Um Tantas razões para vocês virem aqui. cá. Agora com os voos low cost fica mais barato do que meter gasolina no carro. E aqui máquinas de ginástica. Estão a ver? Epa. O que é que era melhor? Fazer aqui ginástica com esta paisagem. O que é que acham disto? É? E máquinas. E máquinas que têm bom estado. E não são como algumas que têm visto no continente. Já degradadas e sem manutenção, e para quem gosta de, de fotos, temos aqui a cidade de Angra do Turismo aqui é um sítio de fotos, é, que o senhor está a, fazer, está a aproveitar para fazer uns agachamentos, aí, uop, uop, uop, okay. cidade de Angra do Durismo, até aqui um selfie, aqui, pronto, já chega, já chega de palhaçadas, vamos lá terminar, vamos estar já para a, para a porta, mais aqui, mais mais mais mais temos ali mais um multi escorrega vários bancos uma mesa redonda aqui deste lado tudo ravadinho tudo verdinho, estão a ver? um cabo, este aqui este ilha, o verde, é o perdoinoína o azul e o verde Vou ver ali nas serras o verde e o azul tudo, sempre tudo verdinho é raro encontrar aqui coisas checas Mais aqui uma aranha. E para o pessoal treinar aí as aventuras do, do Homem-Aranha para a criançada. E mais um multi-escorrega. E temos ali mais um uma brincadeira da aranha. Tudo aqui é agrodurismo. Estão a ver, tem ali parque de estacionamento, daquele é lado. Podem estacionar ali o carro e é só andar poucos metros, tem um, outro parque ali e do um lado de lá ainda tem outro parque de estacionamento. Olha, parque de estacionamento bastante amplo, ver. Tem aqui bastante parque de estacionamento e, e é gratuito, não é? Não vejo aqui nada de parqueímetro, nem indicações de, de parque pago, por isso é gratuito. Olha, estamos a chegar já à parte do portão, fica ali. Espero que tenham gostado aqui do, do jardim, e desta visita guiada, para conhecer melhor um pouco o que vem aqui fazer, e onde trazer as crianças, né? pelo menos para entretê las também, não é só os pais andarem a fazer caminhadas e as crianças não se divertirem um bocadinho, então podem vir também aqui até este jardim, e fazer uma caminhadazinha. Obrigado por assistir. continuo a ver o resto da série aqui do, dos Açores, e do resto dos países, e de Portugal, e do sítio que temos nada a visitar, e subscrevam o canal, gratuitamente não é só carregar e no subscrever e notificação para que sejam avisados assim que haja novos vídeos obrigado e uma para todos sejam felizes e até uma próxima até breve temos aqui uma coisa caricata que é este enche garrafas então a ver se quiserem beber água podem carregar aqui neste botão e bebem aqui a aguinha muito bom Fisquinha. ou então se quiserem encher a garrafinha estão a ver aqui mete coloca aqui a garrafa e pressiona o botão, agora ao pressionar o botão enche a garrafa, estão a ver? meus parabéns Câmara Municipal de Aero uma coisa a para evitar as garrafas e as e...